para você acompanhando mais uma edição do boletim cultural. Estamos chegando com mais uma edição nesta sexta-feira, dia 1 de abril, né? É, o dia da mentira, mas o programa é de verdade. A programação musical, do cinema, atividades culturais são todas de verdade, viu? Aproveita, já senta o dedo aí no like, já compartilha também nas suas redes sociais, compartilha com a mãe, com o pai, com a família toda, marca os amigos no comentário do Facebook, no comentário do YouTube também, tá bom? Não deixe de dar aquela forcinha legal, aquela forcinha especial para fortalecer a nossa amizade, tá bom? Ó, oh, chegando com as melhores informações para você curtir de verdade em alto estilo o seu final de semana. Né? Começando hoje, o final de semana, sexta-feira, dia 1 de abril. Seja bem-vindo, Abril! Que Abril traga muito sucesso para sua vida pessoal e a sua vida profissional também. Ah, começando o programa, claro, agradecendo o apoio da Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima na qualidade, na qualidade dos produtos, qualidade dos preços também. É Farmácia Prata 1, nessa você pode confiar no mercado desde 1982. E aproveitando né, o momento de recados, para você que não segue ainda o boletim cultural no Instagram, ah, tá perdendo tempo, porque o Instagram do Boletim Cultural, que é @boletimcultural, ele é uma extensão do programa Aqui ao Vivo, tá bom? Então, as informações que saem aqui e outras mais são divulgadas também no Instagram do Boletim Cultural, tá bom? Não deixe de aproveitar e de seguir o Boletim Cultural no Instagram. Vamos começar com a programação cultural? Vamos lá? Ó, começando com as atividades culturais, meu diretor. Roda a vinheta, por favor. Vai! Atividade cultural acontecendo para você participar, para você aprender... Para você mergulhar de cabeça no universo da cultura. E a, a Estação Cultural promovendo né, tudo isso, a Estação Cultural da Fundação Home, com o projeto Educar e Afinar. Um canto certo, inscrições abertas, é, inscrições abertas e gratuitas, com aulas de canto, né, coral, o projeto Educar e Afinar. Trazendo também técnicas vocais, exercícios de respiração, projeção vocal e muito mais com a professora Carla Mendes. Turmas infantis e também turma para adulto, né? A turma infantil de 7 a 14 anos, que as aulas acontecem aos sábados das 8 da manhã às 9. Tem também a turma das 9 às 10 e turma das 15 às 16 horas. A turma de adultos para maiores de 16 anos, todas as terças-feiras, das 7 às 8 horas da noite. Para se inscrever é simples, é fácil, basta você ir até a Fundação Home, a Estação Cultural, que fica na Avenida Tiradentes, número 2, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E tem um outro projeto também promovido pela Fundação é, Cultural, pela Estação Cultural Fundação ROME, que é o projeto Primeiras Notas, segunda edição voltada para crianças. Né? Aulas gratuitas de flauta doce do projeto Primeiras Notas, a qual a Fundação ROME é, proporciona o primeiro contato com o universo musical através de conteúdos práticos e teóricos, com o professor Bruno e a Tarola. Também para você se inscrever, para você inscrever o seu filho. Basta você ir até a Fundação Home, a Estação Cultural, que fica na Avenida Tiradentes, número 2, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Muito bem, legal, né? Muito bacana você é, colocar o seu filho para praticar uma atividade cultural, o primeiro contato com as notas através de um instrumento que é a flauta doce, para você que tem o um sonho de cantar também com o um projeto de projeção vocal, com a professora Carla Mendes, muito bacana esses projetos da Estação Cultural Fundação Home. Vamos agora com a programação musical, meu diretor! Roda a vinheta por favor, vai. Legal, aquele barzinho legal, bacana, super interessante, super aconchegante em Campinas. O Maria Bonju que hoje recebe Alain e Renato nos palcos do Maria Bonju, mandando o melhor do pop rock, MPB também para você lá no Maria Bonju a partir das 8 horas. Da noite. Já amanhã, sabadão, ah, tem o Lucas Gotardello também mandando o melhor do pop rock lá no Maria Bonjú, também a partir das 8 horas da noite. E no domingão, encerrando a programação musical do Maria Bonjú, tem o Tauan, é o talentosíssimo Tauan. Mandando ver lá no Maria Bonjú, um pouco mais cedo, a partir das 7 horas da noite, no Maria Bonjú que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, em Barão Geraldo, Campinas. Ó, tem programação deste que vos fala, este lindo, fofo, gostoso, romântico e, acima de tudo, modesto, né? Eu, Marcos Estevam, estarei hoje me apresentando no Uai so Restaurante. Nome legal, né? Mineiro. Uai sou Restaurante. Hoje, happy hour a partir das 6 horas da tarde. E a música fica por conta do Marcos Estevam, com muito MPB, pop rock, a partir das 7h30. Da noite, o restaurante Waiso, que fica na rua José de Alencar, número 644, no centro de Americana, fica em frente ao Tempo de Americana. A divisa do centro com o bairro Cícero Jones. Aliás, Vila Jones. né? Cícero Jones é outra rua. É a divisa do centro com o bairro Vila Jones. Tá bom? Muito bem. Amanhã... Esse lindão aqui eu estarei ainda me apresentando uh, no Espetos e Cia, que fica em americano no Jardim Terra América, mais precisamente na Avenida Padre Oswaldo Veira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em americana, muito MPB, pop rock, espetinho, hum, delicioso no Espetos e Cia. Já no domingão, para você que gosta de música sertaneja, né? Curtir um domingão em família, no sítio, comida de sítio, comida caipira deliciosa, é né? O sítio do Odair que faz muito sucesso. A dupla Wilson e Alain, a partir do meio-dia, eles vão se apresentar no sítio do Odair. Aonde fica o sítio do Odair? Marcão. Fica na estrada do Cemitério dos Lírios, tá? Chegou na frente do Cemitério dos Lírios, cemitério lindo, lindo, lindo, você segue reto, sai lá no sítio do Odair, lugar maravilhoso, contato com a natureza, tá bom? Muito, muito legal para você curtir um domingão em família ou com os amigos, beleza? Dado o recado, eu quero falar para você que foi ao médico, o médico receitou um medicamento ou você que faz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 que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o um telefone na sua tela aí. Eles entregam medicamento na sua casa, no seu trabalho, com a taxa mínima, tá bom? Farmácia Prata 1, lá você conta também com é, o programa Farmácia Popular, o seu medicamento saindo com ah, descontos de até 90% ou até mesmo de forma gratuita. Lá na farmácia Prata 1 Rede, Big Forte de Farmácias. Muito bem, dado o recado, vamos a dicas de leitura. Então, meu diretor, roda a vinheta, por favor, vai. Muito bem, sempre dois títulos aqui para você no Boletim Cultural. O primeiro de hoje, ele é o Vai Lá e Faz. Como empreender na era digital e tirar ideias do do papel você aí tem muitas ideias no papel muitos projetos engavetados este livro é para você então empreender e empreender do sucesso Ah, mas eu vou começar do zero é isso mesmo o tiago matos que é o autor desse livro também começou do zero e vive aí dias de muito sucesso tá bom como usar as redes sociais o meio digital para obter sucesso nos seus negócios, hein? Ah, muito importante, muito interessante essa leitura para você. Já o segundo livro, ele é A Última Flecha. Não pare até ter terminado. Esse livro é para você, é para reforçar o livro primeiro que nós trouxemos aqui hoje, para você viver dias melhores, viver o seu sonho, é... O Seu Sonho Não Pare até ter, ter Terminado Aquilo que Você Começou. É o livro de Erin McManus. Muito importante para você fazer a leitura e ter na sua casa, no seu trabalho. Tá bom? Legal? Feito! Vamos agora, meu diretor, a programação do cinema para você que está esperando esse momento para levar o seu mozão para passear no final de semana, dar uns beijinhos ou curtir as telonas. né ah O filme na telona fica muito legal. Estão em cartaz no MovieCon do Tivoli Shopping Ambulância, um dia de crime Continua em cartaz o filme da DC Comics, Batman Também tem o um filme de ação, ficção científica, Morbius. Continua em cartaz o filme de animação, Os Caras Malvados E também continua em cartaz o filme nacional, Me Tira da Mira muito bem, essa programação do Movie Only Shopping em Santa Bárbara do Oeste. Essa programação vai até o dia 6 de abril, que é a próxima quarta-feira. Feito? Então você sabe que quando chega o cinema, acaba o cinema, a programação do cinema é hora de dar tchau. Então, pessoal, tchau, curta bastante. O seu final de semana? Me marque nos comentários aí, onde você está curtindo, o que você viu aqui no Boletim Cultural que te interessou, tá bom? Eu fico sempre no aguardo da sua mensagem. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau!